Olá, sou a Cláudia da Notes e vou neste vídeo explicar as vantagens de, de fazer o registro no Drupal. Uh, nós temos aqui a Homepage, uh, ou melhor, o tab para a Homepage, mas também temos uma secção que é o Dashboard. E este Dashboard vai aparecer a partir do momento em que estamos logados uh, no Drupal. Or. Eu estou como Camorim, uh, que é o nome pelo qual sou conhecido na, na comunidade Drupal, e vou entrar então no espaço pessoal onde eu faço toda a gestão de aspectos ligados ao Drupal, tendo capacidade neste espaço de fazer alguma personalização. Tenho logo um painel com blocos, para quem conhece o dashboard é perfeitamente familiar, e de, desde aqui eh, tenho acesso imediato aos links do Drupal News e do Planet Drupal. Para quem ainda não, não, não tenha, digamos, subscrito, nem siga este, a leitura destas duas fontes de informação, são interessantes, sobretudo o Planet Drupal, eu gosto bastante, e, e todas as semanas tento ler os, os posts, e os artigos, os screencasts, seja o que for, que são publicados de... Uh, por, por diferentes membros da comunidade Drupal que assim dão o seu contributo e divulgam o que fazem, por que fazem, como fazem, etc. Uh, também tenho os posts, que, sobretudo comentários que fui fazendo em todo o Drupal.org, uh, relativamente a diferentes atividades, módulos, temas, etc. E as issues que eu própria criei e relacionadas com os módulos em questão. Podemos ainda fazer aqui alguma pesquisa em termos das issues do Drupal Core. Um, e uh, links diretos para contribuir. Portanto, o, a comunidade está, está constantemente a chamar uh, as pessoas à ação, basicamente. Um, podemos, para além de ter estes blocos, que são os blocos perfeitos, adicionar blocos personalizados. Eu, por exemplo, sigo de perto a equipa da documentação... Uh, e, de uh, certa forma, interessa-me ter os links diretos para a uh, uh, Documentation Team Links. Em vez de optar por ir à secção Documentação e lá dentro tentar encontrar os links diretos, aqui acaba por ser prático e podemos sempre também organizar os blocos como entendermos, como em qualquer dashboard. Uh, na parte dos posts temos detalhes sobre uh, os, os comentários e relacionados com que... Uh, com o link a que, se, a que dizem respeito, uh, caso contribuamos uh, com o código temos commits, temos também os projetos se criarmos algum tema ou, code, ou módulo específico uh, e temos as issues que fomos abrindo e que, das quais recebemos uh, geralmente inputs, uh, ajudas, esclarecimentos etc. A página do profile também figura no dashboard e eu dou-lhe uma importância grande. Um, acho que há pessoas que descuram um pouquinho o, o seu perfil no Drupal .org, mas e, e talvez optem por ficar um pouquinho mais na sombra mas é sempre importante nós mostrarmos quem somos o, qual a nossa relação com o Drupal pelo menos é assim que eu vejo uh, qual a nossa relação com o Drupal o que é que nós gostamos de fazer que módulos uh, uh, gostamos mais enfim... Uh, e aqueles uh, eventos em que participamos, uh, as teams ou equipas em que nós gostamos de, de, ou mais ativamente participamos e podemos também sempre dizer que apoio é que damos e também que suporte ou contributo é que podemos dar. A BIO também é sempre importante e eu pelo menos dou-lhe importância e no caso de sermos uh, membros da Associação Drupal figurar aqui esta secção um, a indicá-lo. Um, para além da consulta de perfil, também podemos nas notificações escolher módulos, que, módulos ou temas, projetos em geral que, consi, que queiramos seguir de perto. Eu, eu, por exemplo, vou escolher o token, nós digitamos a, a, o módulo, não é? o nome, neste caso é do um módulo, e, um, e depois podemos, por sugestão do Drupal, portanto ele fa, apresenta vários resultados e é efetivamente o token que me interessa, e a partir daqui, a partir do momento em que eu gravo, sou notificada por e-mail de todas as issues uh, criadas uh, relativamente ou relacionadas com este módulo. É claro que também posso seguir apenas as issues ou uh, os problemas que eu própria escolhi seguir. Para explicar um pouquinho um, este, este conceito, eu vou à página precisamente do token e aqui na página do token, vocês se repararem, tem uma secção, nós depois veremos, exploraremos a páginas, as páginas do projeto em particular, mas tem uma série de issues que estão abertas e outras que já foram resolvidas, um, resolvidas ou que é o total, não é? Um, e, e ao entrar nas issues, efetivamente eu tenho uma listagem e, um, e ao, ao consultar uma, uma issue relacionada com o módulo, eu posso optar por seguir essa issue, fazer um follow. Uh, significa que têm um interesse particular em saber como vai ser resolvido este problema ou porque fui eu, que, eu mesma que, que participei a isto e quero seguir de perto a discussão ou quero participar mais ativamente. Uh, daí poder, quando um, opto por uh, uma notificação, escolher todas as issues do projeto um, selecionado ou então apenas aquelas que estou a seguir com mais atenção e mais uh, cuidado. Um, penso que está feita a visita rápida ao dashboard e à secção uh, pessoal do Drupal.org. Um, também, e estava a esquecer, podemos fazer desta secção a homepage no Drupal Org, se o, se o desejarmos, mas o, o que é certo é que um registro é sempre vantajoso e leva-nos a sentirmos mais implicados na comunidade. Eu o recomendo vivamente e espero que esta série ajude nisso mesmo. Obrigada pela vossa atenção e se não estão registados, façam-nos já. Obrigada, até à próxima.